Pessoal, olha aqui O tamanho dessa buchinha Olha aqui Cabe na minha mão Ó, aí tem essa maiorzinha Essa aqui maior ainda Aí vamos ver se eu encontro maior Tem essa grandona aqui Olha aqui Tem uma aqui, ó E essa grandona Deixa eu filmar desse lado aqui Escuro assim, né? Vamos voltar aqui Olha o tamanho dessa. Ó, ó. Oi. Um pouquinho mais pra trás para mostrar assim, ó. É inteira. Olha lá, ó. Interessante que tá enramando. Ui, quase caí aqui. Tá enramando no fio. Quase, quase que vocês pegam um, um vídeo com acetada. Tem bucha lá em cima. Vamos ver se dá pra mostrar aqui, aqui aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Tem uma bucha. Enramou no fio aqui, ó. Fio de energia, que vai lá pro, pro chiqueiro. O Cícero tá ali conversando com o senhor. Lá tem é energia? Tem aí o fio descendo. As galinhas, gente, as galinhas. Chafurdando ali, ó. Hum. Deliciando ali na terra. Ah, agora vai fugindo tudo. Olha que delícia! A, a terra deve estar fresquinha. Devia ter pegado o <risos> pote. Qual pote? É. Para pegar o um ovo. Ah, eu nem sei em qual ninho que ela botou. Vamos, vamos olhar os ninhos. Aqui tem só o ovo indês. Olha o ovo indês é o, ovo, o primeiro ovo que a galinha bota que fica. Ó, aí tem que deixar pra, pra ela ter ânimo de botar mais. Agora aqui tem. Ó, vai lá buscar o pote de sorvete aí. Ó, deixa o em 10 e pega esses três ovos aqui. Que legal! Morando na roça tem essa maravilha. Vamos ver ali se tem mais. Tem mais galinha cantando por lá. Com certeza. Alguma deve ter botado mais. Será que aqui, aqui tem ninho? Tem sim. Tem um ninho aqui, mas parece que não tem ovo. Vamos ver. É, tem só um endereço também. Eu acho tão legal essa cantarolinha da galinha. E a outra tá se acabando lá Por isso que fala Galinha que planta é dona dos ovos A outra galinha Oi, tudo bem? Olha, nem pisca Que que é isso? vou mexer com ela não, né? Vai que ela me bica Aqui tem um ninhozinho Mas só tem um 10 também Deixa eu ver do outro lado do outro lado tem mais galinha. Aqui tem um ninho, mas não tem nenhum ovo. E ali, não sei como é que ela entrou. Por lá, eu acho, né? Mas ela tá ali dentro, ó. Vocês estão vendo, gente? Ó, ela tá aí dentro. Não tem como eu filmar aqui. Oi, galinha. Eu aqui. Cadê o Aqui na minha mão. Aqui é um pouco pequeno, mas dá. Dá, né? Ó, aqui dentro tem uma galinha. ela tá botando. Tá? tá. Ela tá aqui dentro. Não dá pra. Olha ela lá, você tá vendo ela? Então, Não? Olha lá que você vê. Aqui tem outra. Hein? Em cima tem outra. É? Inclusive está Aqui deixou um outro ovo ó. ó ali tem outra então, aquele ovo chama indês é o primeiro ovo a gente deixa pra, pra ser um chamariz, pra ela botar outro vai cair o pé de boldo aqui, gente, o que, que é isso? vamos lá ver, a galinha deve ter botado porque tá cantarolando ali olha que desespero Ovo aqui, ó. Olha lá, Lívia. Uhum. vamos lá pegar. Só que alcança nossa, é difícil. Aqui, hein, tá quentinho. Acabou de botar. Então, Deixa eu pegar o outro. Nossa, que ninho de filhos. Olha. então. Vamos lá naquele outro ninho? Será que ali tem? Onde está aquela palha? E ele segura direito, hein? Nossa, a manga está fazendo tossir. não tem nada. Que ninho mais esquisito. Que não é ninho. Já desfei esse ninho aqui. Sabe onde tinha um? Aqui em cima. Ó. Não sei se tem ainda. Mas tinha um ninho aqui em cima só que eu não consigo filmar aqui só o vô que conseguiu uma vez bem aí dentro só vou filmar a flor para vocês verem mas ali em cima tinha um ninho não sei se tem ainda só né uhum. será que ali tem? Ah, aqui em cima tem, mas eu nem sei se Se tem galinha Se tiver perigoso ela me bicar aqui Tem não? Eu parece tem um aqui. ovo Tem ovo? Eu não consigo é um ver aí. <risos> Só depois que eu vou ver na filmagem É isso aí, gente É a colheita de hoje Né, Lívia? A Lívia tá ali espando manga Escabelada uhum. Deixa eu filmar aqui Assim que tá melhor Quantos ovos, Lívia? Seis, Seis. Não é meia dúzia? É. Vai quebrar! Não faz assim que vai quebrar <risos> Olha lá, gente Que ovos lindos Seis ovos Cinco. Pronto, gente Essa é a colheita de hoje, né Lívia? É. Gostou de colher ovo, ovos? Uhum. Então tá bom É isso aí